Durante as férias, a FSG não parou um só minuto. Estes meses foram de intensa movimentação, tudo para preparar novos espaços e melhorar ainda mais o atendimento aos acadêmicos. O prédio B está sendo todo adaptado para receber as clínicas do curso de Odontologia. Vão ser 90 consultórios para atender a comunidade de baixa renda. Agora, na volta às aulas, os acadêmicos irão perceber uma série de mudanças na estrutura da faculdade. Estamos inaugurando o prédio G onde teremos mais sete andares de sala de aula, com laboratórios, espaços pedagógicos, um mini auditório e as salas de aulas da pós-graduação. Esses investimentos vão além da infraestrutura física. Estamos ampliando os espaços comuns, como a central de relacionamento, a biblioteca e em breve estaremos inaugurando um novo auditório. Outras novidades são a mudança do Escritório Modelo de Advocacia Cidadã, que voltou a funcionar no Prédio B, e a ampliação da Central de Relacionamento da FSG. Acadêmicos, sejam todos muito bem-vindos de volta à FSG. As férias são um espaço para você repensar os seus objetivos de vida, recarregar as suas energias, para enfrentar um novo ano letivo, com muito mais desafio e com muito mais expectativa de crescimento e conhecimento. Uma saudação especial aos novos alunos que eles encontrem na FSG, é, toda essa busca pelo conhecimento e desenvolvimento das suas capacidades e habilidades, porque eu tenho certeza que essa escolha é que fará a diferença no futuro deles. Neste semestre, aproveite todas as novidades da FSG.